chegamos aqui a parte mais interessante que é a parte da comida Temos aqui o quinta dos Açores mas pelo menos aqui tem uns gelados muito bons vamos lá ver mais de perto ah, o que é que acham das pisecas? está engraçada, está? mercados, bateria, leitaria, espaços de Açores O que é que se espera lá em cima? O que é que temos? Como podem ver Estamos aqui nas primeiras quintas que eu passei aqui, moedinhas de açúcar e vários licores chocolates, uns pretos, vocês estão a ver aqui Temos a carne de vaca as amêndoas 5 euros e tal, que graciosa e vinhos e tramosos. Passa de vinho, né? 1,79€. 2,45€. Podem ver os biscoitos e os cabaços. 40€, euros. 27€, euros. 18€. Euros. Isto tem aqui a via rápida, chegam um aqui depressa. É fácil de chegarem aqui. E as diversas carnes, já viram esta carne, carne porto preto, esta vai é vem do Alentejo, já aqui. E veis, da Quinta, tudo de carne da Quinta é esta, como estou a ver, pastagem, tudo de carne da Quinta. Pastagem de soles novilho, tudo à base de no lugar novilho. Podem ver que o menu, estão a ver aqui vários preços, não né? cobertos, os fumes e as águas, tem, tem hambúrgueres, tem bichos, saladas, tem também é ok. Então, Aguardamos a nossa vez que isto tem, tem muito para a Esperamos aqui no banquinho. Já conseguimos mesas, já fomos chamados, estamos aqui, tem uma bonita paisagem. Muito bonita. Aqui neste sítio, vou esperar aqui na mesa para o nosso em meta, esta é a entrada que pedimos. Pedimos mais do que as duas sopas, 2 euros, 2 euros e meio cada uma. E a seguir, pedi esta salada, salada de queijo crocante. E ela pediu a açúcar e a minha, 2 euros, que é uma tipo francesinha. E chegou a primeira entrada. Vamos lá ver, ver primeiro cheiro, cheirar frito de queijo. Já o que é que sabe? O que é que é o dedo? O de picante. Um de picante vamos aprovar provar aqui. Vamos aprovar provar aqui em casa. A ver o que é que... O que é que sabe aqui estes? É um moizinho é picante. Vamos a ver o que é que... A cola antiga, não A cola antiga? Hum, é bom. É o queijo. Está muito bom, meus amigos, muito bom, é para isto. Estão a ver? Os meus exigidos, está molinho, é muito bom. Como é que se mexe naquela parte ali? Como é que se mexe naquela parte ali? Qual, senhor? Que é Monte. Monte, sim. Monte Brasil. Monte Brasil? Tá, obrigado. É ok, é o Monte Brasil, aquele Estão a ver? A manteiga com estas com bem a em maticazinha com sala, vamos aqui os pôzinhos aqui à volta, o da pedra, como menos. Vão a ver como é que é a sopa? Como é que chama essa sopa? Sopa da Quinta. Sopa da Quinta, aqui nos Açores, começa a sopa da Quinta, estão a ver? Como é que é? Vamos lá ver la Anguíça. Uhum. O mesmo sabor de lá, o sabor da pedra, mais ou menos, né? mais ou menos, o mesmo sabor, do panito. Está bom, bem duro, hum. mas tá bom, é um torradinho. Vamos lá continuar a comer espinha. De é muito bom. O que é que é o que havia fundo. é que é Vi aqui a nossa saladinha E a nossa... a, su... a surininha, não é? A nossa surininha. É a nossa... como é que chama isso? A nossa francinha aqui dos Açores. A surininha, não é? O que é que isso contém dentro? Vamos lá a partir. para ver o que é que é é. a mesma que as outras. É a mesma que as outras? A mulher é que é diferente. Não, então corta lá para a gente vermos. Para o público que está lá em casa -se a ver. -se o público foi lá em casa ver o que é que o conteúdo disso. Estás a voltar? <risos> é? Estão a ver? Salsicha e carne, ok, pronto, vai dizer, mas só agradar-se. Nós temos aqui este queijo. Temos aqui o queijinho, é que já começou agora o vento. Este, esta saladinha, casa natural, o é que é isto? Hum. Não, maçã é verde, maçã, hum? maçã é verde, maçã é verde, isto aqui é o quê? Isto é mato, mato, isto é laranja. Trocante, nosso queijo, trocante. Um? é, que é Peraí. Mm. Ah, bom. é? picante. Vai a que estou a estou A frazinha está muito boa ainda é tão boa ou melhor que a, que a do Porto esta aqui queijo do bom carne também é tudo aqui da Quinta, tudo bom e aqui também está nós temos um bocadinho cheios a sopa cheia muito vamos lá ver o que é que temos aqui na emenda temos aqui bolinhas de queijo da Ilha Vamos ver aqui bolinhos que eles deram, 5,50€. A de carne, temos ali também bife vazia. Temos aqui mais do que o menu: snacks de lateria. Isto é para depois. Estamos ali a ver aqui Tem os preços, como estão a ver aí: saladas. Façam pausa no vídeo e vejam o menu com cautela. Mais atenção... Massas... Temos aqui muitas sangrias... Olha a Rosila vai beber uma sangriazinha... Que é para... Que é para avivar... Uma sangriazita... Olha os nossos sabores... Oh, isto aqui deve ser bom... Eu gosto de menta... E terminamos a refeição... Está aqui a conta... agora foi... Podem ver a conta... Quinta dos Açores... 32,70... Temos aqui a discriminação... Ora, vamos lá ver aqui. Aqui é a fábrica. Já temos aqui a fábrica. Olha aqui a fábrica. fábrica a os animais. É ali daquele lado. Aqui temos a, as etiquetas. Estão a ver? Aqui é a parte da fábrica. Deles a fazerem. O camado ali, vamos mostrar aqui deste lado. Temos aqui a câmera, isto está, está tudo desligado. Aqui vai ter ali, fazer a parte do queijo. Vamos mostrar aqui deste lado. Fazer os colhos, estão a ver? Estamos aqui nesta fábrica, nesta quinta. Olhem mais está reservado só calor, tá? as coisinhas para fazer os queijos, estão a ver? É ali lá ao fundo, os queijos ali os queijos não se esqueçam aqui é esta quinta que é um, um ex libris aqui da zona quinta dos Açores a ver quinta dos Açores vamos aqui fora tem aqui o horário onde iria aqui o horário está aqui. Segundas da sexta, das 11:30 h 30 às 22h. Fins de semana das 10 às 22h. Estão a ver? Isto é aqui perto da autostrada. Isto é uma autostrada da parte da, da base das Lajes até a outra ponta. E temos aqui aqui todos dos Açores. E, e pronto, espero que tenham gostado. Aqui, aqui a Quinto dos Açores. Espero que tenham gostado. E obrigado por assistir e subscrevam e continuem a ver o resto da série dos Açores. Obrigado. Sejam felizes. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Esta não tem a esta está para parir Esta, Os Açores. vamos ver? Tanta limpeza tem que. fazer limpeza. Aqui, este bezerrinho. Uh, no caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que.